Me diga até que ponto você vai continuar pensando que pode fugir de si mesmo. Até que ponto você vai continuar alimentando essa falsa esperança de esquecer o seu passado. Pois a real é que não existe nenhuma forma de esquecer o que já se passou. Apenas aprenda essa dura lição. O tempo não vai te fazer esquecer de nada. O que o tempo realmente vai fazer é te ajudar a aprender, a conviver com aquele fato pois não existem meios capazes de te fazer esquecer ou mesmo de não mais sentir as memórias que pesam a sua consciência. Ah, mas jovem cultural, eu sempre ouvi dizer, durante toda a minha vida, que o tempo cicatriza as feridas. E isso está correto, meu amigo. Ele vai cicatrizar as suas feridas, vai tirar a sua dor, mas sempre vai ficar uma marca ali para que se lembre dela. Você não pode simplesmente Esquecer do que passou. Não, não, não. Isso na vida real não acontece. E tentar se enganar, virando o rosto e criando um novo mundinho, onde toda a sua história que já viveu desapareça, é algo impossível de ser realizado. Você não pode escolher, esquecer toda a sua história, ou mesmo parte dela. Tudo que aconteceu na sua vida faz parte de quem você é. E esse fato nunca muda. Não existe meio de escapar ou tirar da sua memória toda a sua dor. Você só é capaz de encarar, sendo que cedo ou tarde terá que enfrentar todos os seus erros e defeitos. Não se engane pensando que esse momento não existe ou mesmo nunca vai chegar para você. Afinal, você aponta o defeito dos outros, mas nunca tem a coragem de apontar seus próprios. E a linha que divide o seu ponto de vista... Do defeito dos outros, é o mesmo que terá de encarar toda a sua escuridão e todo o seu lado sombrio. Mas você pode mudar, você pode escolher aceitar a si mesmo e decidir fazer a coisa certa. Pois afinal, fazer o que é certo se trata apenas de uma escolha. Mas para isso, você precisa iluminar a escuridão que existe dentro de ti. É necessário reconhecer todos os seus defeitos, fraquezas e suas dores é necessário reconhecer tudo aquilo que te deixa aflito. Até porque você só entenderá a si mesmo por completo quando reconhecer todos os seus defeitos, todas as suas maiores tristezas e os seus mais angustiantes pensamentos. Você precisa parar de tentar criar uma nova história e começar a dar a continuidade de onde você parou. Você precisa reconhecer que não adianta recomeçar uma nova história. Não adianta só esquecer de tudo e pensar que está tudo bem, pois você não pode fugir de sua consciência, nem tentar enganá-la, pois ela sempre vai saber da verdade, independente do que você tente criar de fantasia para mascarar isso. Enfim, se você quer continuar negando a realidade, vá em frente, mas não reclame quando a sua tristeza for profunda o suficiente a ponto de parar toda a sua vida. E bom, espero que essa mensagem possa ser útil a você, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.